Homem atacado por lobisomem em casa abandonada. Vídeo bizarro de blasfêmia contra Deus sobre a criação do homem. Homem explora prisão abandonada e quase não consegue sair dela. Jovem vai ao vale orar e se depara com criatura apavorante. Enigma do cemitério assombrado da Grande Curitiba e muito mais. Tem minutos atrás eu vi gente andando.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 estamos nós novamente no caso do menino lobisomem, vimos nos vídeos recentes que ele foi capturado por uma fera e após ser encontrado começou a passar por um processo de transformação gradativa, a cada dia que passa mais pelos vão tomando conta de seu corpo e o apetite por carne humana segue aumentando, nesta noite ele havia conseguido fugir de casa. Mas seus amigos foram atrás e o encontraram comendo um coelho na beira de uma estrada. Mas, tá, tá, tá, tá, tá, tá. foi capturado, contido e levado de volta para casa, diz que fosse pego por algum caçador. <risos> em breve retornaremos com mais atualizações sobre este caso. No vídeo seguir um jovem foi até um vale a fim de ter mais privacidade para orar a Deus. Tá de quatro câmera que zoom o badan é assim, é Chegando lá, ele viu que uma entidade ancestral já havia chegado primeiro. Um ser obscuro com cabelos loiros e com um rosto cadavérico. A criatura parece estar orando e em estado de meditação. Talvez seja por isso que ela não consegue perceber que há alguém o observando. Ele tentou fazer contato, mas o estranho ser não reagia. Para não atrapalhar, o jovem decidiu procurar outro lugar para orar. ...manyimpulkan... ...mas... ...por gitu. Agora um caso perturbador registrado em um cemitério na Grande Curitiba. Um ser aterrador foi visto por moradores vagando no cemitério. E tava uma coisa virada ali para cima, não sei se tá dentro desse embrulho. Nosso repórter cinematográfico viu alguém caminhando por aqui? As meninas estão logo atrás, o que elas viram foi remexido e parece que tem alguém caminhando por aqui. Na hora que a gente passou, é, tava o pote com um negócio enrolado, mas estava um negócio para cima, e daí o cheiro começou a ficar muito forte, eu subi, a outra foi por baixo, e daí agora a gente volta, tinha tijolos e um negócio todo diferente do que a gente viu há três minutos atrás, e eu vi gente andando... contava o relato, ela teve uma visão aterrorizante. Ela viu um homem de preto vagando entre os túmulos. Após ver alguém entre os túmulos, nossa entrevistada entrou em estado de choque e saiu às pressas do cemitério, acompanhada das amigas. Logo a seguir, a polícia fez uma varredura no local, mas absolutamente nada foi encontrado Tijolos e um negócio todo diferente do que a gente viu há 3 minutos atrás eu vi gente andando <risos> Caça-fantasmas russos se dirigiu a uma antiga prisão, hoje abandonada. O local abrigava os piores maníacos de que já se teve notícia, como canibais que comiam gente, animais, insetos e outros comiam o próprio corpo. E hoje, segundo relatos, o ambiente está infestado de fantasmas. Só não vou где множество камер. И или был он, где множество камер. И тут был он, где множество камер. И тут был он, где множество камер. И тут был здесь где множество И А, место стула. Красиво. <свес> Красиво. <свес> <свес> se tornou mais um fantasma a assombrar o local. Um vídeo bizarro que mostra a origem da humanidade, dando a entender que não foi Deus que criou o homem a partir do barro, mas sim o homem que criou a si mesmo num processo muito confuso. I'm half-crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a marriage. But you look sweet upon the feet of a bicycle built for food. Imagens registradas por um norte-americano que, ao explorar uma casa abandonada no meio da zona rural canadense, acabou descobrindo o verdadeiro cemitério dentro de um quarto. Lá estava ele registrando imagens do local, sem se dar conta de que estava sendo observado por algo apavorante. <risos> Assim, ele foi atacado e mordido por uma Fera Assassina. Fera esta que tem tudo para ser um lobisomem. A sua sorte foi que a criatura já estava de estômago cheio. Pô.